O medo uh, que domina uh, aqui o receio de mudança, não da parte do, do, do Ministério, esse é, esse é outro assunto, mas da parte dos pais e dos, dos professores e dos alunos é, vamos lá brincar pouco, porque há uma coisa que temos que conseguir, que é estes, estas notas nos exames e estes resultados para que o meu filho ou o meu aluno ou eu próprio enquanto criança ou, ou jovem, possa entrar na faculdade ou onde quiser, em termos profissionais. E eu lançaria a bomba de, de dizer que eu estou convencida que com o digital os números de clausos têm a possibilidade de acabar. O sistema, por exames, é óbvio que tem que acabar. Ainda no outro dia ouvia o Pedro Santa Clara falar de uma outra forma de candidatura, não é? Há tantas formas de candidatura alternativas que não têm que passar por exames e eu diria que, se arriscássemos encontrar uma forma de as pessoas poderem escolher o curso que queriam, a formação que queriam, o saber que queriam e tivessem direito a isso, não é? Porque este direito é negado a muitas pessoas, não é? Um caso que conheci de perto de uma pessoa que não conseguia fazer o exame de matemática de 12º ano mas que entretanto lhe tinha sido dada a possibilidade de começar o curso um, ficando desde que entretanto conseguisse acabar uh, o, uh, fazer o exame de matemática e ela dizia-me mas este curso não está a ter dificuldade nenhuma para mim, porque é que o exame de matemática, porque é que eu tenho que ser penalizada, porque é que tem que haver aquele castigo não é? Se aquele conteúdo é necessário, sem dúvida agora se aquele conteúdo não é necessário e esta pessoa está a evoluir bem em todas as suas disciplinas o que é que está na base de ter que se fazer aquilo, não é? Eu acho que se tem que pensar que é, continua a ser um sistema que funciona pela pelo castigo, vai ter que ser castigado aqui e aqui ali, não é tens que saber isto ou aquilo, sou totalmente de acordo que há conteúdos fundamentais para se dar em determinados passos que há competências fundamentais para se desenvolverem mas o sistema por meio dos exames e dos números clausos está a arrebentar com isto. Portanto, a minha ideia será que quando o digital ocupar aqui outro espaço, vamos deixar de poder ter a desculpa de que não há lugar para sentar os alunos todos e é por isso que temos os números clausos. Viu-se com o que aconteceu agora que a maioria das aulas no ensino eh, universitário podem ser dadas online. Eh, que muitos dos professores podem ser substituídos pela inteligência artificial porque debitam matéria e portanto conheço muitos alunos universitários que colocam em outras rotações o professor a falar porque não precisam de ouvir de outra forma e só o ouvem porque é obrigatório que se assim seja, haveria outros sistemas digitais muito mais úteis do que aquele debitar de informação. E portanto eu penso que o digital vai mostrar, por um lado, que os números não são necessários e que depois toda a aprendizagem prática em aulas práticas que são fundamentais, a aprendizagem ativa tem que fazer parte de todos e de todas os níveis de ensino de crianças e de adultos e em todas as áreas. Mas a aprendizagem ativa surge com a ideia de que há livros, há uh, palestras que já existem uh, realizadas, há uh, muita informação que está disponível e, portanto, que desde que nós consigamos acompanhar este processo de procura de informação, depois, quando estamos com as pessoas no presencial, sejam elas crianças ou adultos, há que desenvolver aprendizagem ativa. Em, em grupos. Ora, os professores libertos de tantas horas a debitar matéria, vão-lhes sobrar imensas horas para aquilo em que eles são fundamentais. Daí dizer-lhe que poderíamos acabar com os números clausos, poderíamos acabar com um, os exames e depois criar o desafio aos professores de perceberem que eu diria que dos estudos que tenho lido, à volta de 70% dos professores vão ser substituídos pela inteligência artificial. Ainda bem que o vão, porque vão ser muito competentes esses processos. Os professores que não forem substituídos pela inteligência artificial vão ser fundamentais, são absolutamente essenciais. Uh, julgo que nenhum professor deve ter medo de ser substituído porque aqueles que desempenharem o verdadeiro papel do professor vão ser colocados assim num pedestal e aí sim vão receber o que querem vão ter as férias que quiserem vão ter o lugar que quiserem porque vai-lhes ser dado finalmente o lugar que merecem na, na sociedade mas para isso eu acho que agora o digital é a minha grande esperança que, que leve a esta mudança.